Que eu possa acender do meu mundo cotidiano até a perfeição de Deus. Que eu possa acender até a eterna bem-aventurança. Que eu possa acender da tristeza à alegria, do medo à fé, do conflito à harmonia, da guerra à paz, da pobreza à prosperidade. Desejo que toda a minha vida seja uma constante ascensão, uma ascensão pura, em que eu possa me elevar e ajudar meus semelhantes, enxugar as lágrimas de quem sofre e nunca ferir ninguém. Arcanjo Gabriel, oriente-me no dia a dia para que eu possa ver com clareza. Como acender em todos os aspectos da minha vida. Eleve-me com a sua bênção. Arcanjo Gabriel, afaste-me da depressão, desarmonia e nervosismo. Não vou abandonar minha meditação espiritual, porque sei que você pode me levantar do barro e me levar até as águas puras que limpam e rejuvenescem. Quero ter uma mente jovem, quero ver a vida com os olhos da harmonia. Quero abandonar a depressão e a tristeza. Peço que me eleve em consciência e me faça descobrir o poder da chama da Ascensão. Dê-me a tocha da Ascensão, estou disposto a cumprir a minha parte, elevando a minha mente e as minhas emoções. Abençoo e, e peço sua proteção, Arcanjo Gabriel. Gabriel Receba o meu amor, que, que a minha alma saia dos problemas da vida para, para a perfeição da vida, que eu perceba que Deus em todos os seres, que, que eu possa levar os meus sentimentos, pensamentos, corpos lá todos os meus assuntos para uma maior perfeição sou filho de deus reivindico meu direito de tomar a chama da ascensão e levantar-me dos entulhos para criar uma vida nova e melhor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 Desejo que, que toda a minha vida minha seja uma constante ascensão, uma ascensão, ascensão pura, em que, que eu possa me elevar e ajudar, ajudar meus semelhantes. E enxugar as lágrimas de quem, quem sofre e nunca ferir ninguém. Arcanjo Gabriel, oriente-me no dia a dia, para que eu possa ver com, com clareza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 Abençoo, Abençoo e, e peço sua proteção. Arcanjo, Arcanjo Gabriel, Gabriel receba o meu amor. Que a, que a minha alma saia dos problemas da vida para, para a perfeição da vida. Que eu que perceba Deus em todos os seres, que, que eu possa levar os meus sentimentos, pensamentos. pensamentos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 E as minhas emoções. Abençoo e peço sua proteção. Arcanjo Gabriel, receba o meu amor, que a minha alma saia dos problemas da vida para a perfeição da vida, que eu perceba Deus em todos os seres, que eu possa,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 Como acender em todos os aspectos da minha vida, eleve-me com a sua bênção. Arcanjo Gabriel, afaste da depressão, desarmonia e nervosismo. Não vou abandonar minha meditação espiritual, porque sei que você pode me levantar de barro e me levar até as águas puras que me limpam e rejuvenescem.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 Abençoo, Abençoo e, e, peço e peço sua proteção. Arcanjo Gabriel, receba meu amor. Que a que minha alma saia dos problemas da vida para a perfeição da Que eu que perceba Deus em Deus todos os seres, que eu, eu possa levar os meus sentimentos, pensamentos.